esse seu medo de, ai, pô, fiquei cinco anos e numa área, ou fiz o meu Ikigai e vi que a área que eu estou hoje não está conectada e tal, e me senti um ET, né? Quem sentiu um pouco disso daí ao fazer o Ikigai? Levanta a mão, ó. Então, é normal, porque a gente vai tomando decisões em relação à carreira que são impostas pelo outro e não por a gente, porque é um absurdo a gente com... 16, 17 anos, decidir o que vai ser quando crescer. O nosso nível de maturidade é próximo de uma meba né? nessa época. Então, assim, a gente vai decidir a carreira, e geralmente é o quê? Influência? Dos pais, dos professores, é. da mídia, dizendo seja isso, faça aquilo tal. Então, nove em cada dez estão hoje insatisfeitos né? com o trabalho, e muito por isso, porque não fizeram as boas perguntas na hora de escolher é, aquela. É bendita prova né vestibular né? E aí mas o que acontece tudo que você aprendeu e vivenciou até agora independente do que foi te ajudou a construir quem você é a sua história e isso vai te dar uma bagagem de diferenciação em relação ao que você vai trazer tá então não tem ninguém passo atrás passa frente tal tá todo mundo na sua própria jornada e você não precisa se comparar né, a ninguém, porque é o seu ritmo e da forma que você achar melhor. Então, você fazer produtos físicos para depois ir para pro, infoprodutos, né, produtos no mundo digital, uhum. tal, é um caminho, super funciona. Mas me fala como que você explicou para a sua amiga do outro lado do mundo a fazer a carne assada. <risos> é, fui fazendo passo a passo, né, falando Bom. com ela, explicando, falando para ela... Ó... Corta a cebola, põe na panela, refoga, foi no maria zoom, na carne. Áudio, é, foi Zoom percebeu. e foi, é, foi, foi Zoom e Telegram hoje em dia que a gente usa muito. Perfeito. Você acredita que conseguiria fazer isso com outras pessoas? Ah, sim. Então você já tem um produto online. Não sei se você percebeu. Mas não. Você pode, né? Se você não não tiver a carne assada mais gostosa do mundo e pessoas quiserem. Preparar a carne assada, bom, né? podem comprar isso de você. Agora, ah, mas eu não quero ficar preparando carne assada. Então, você vai focar no que você acabou de falar, de uma nutrição mais funcional. Você, de repente, uhum. pode ajudar mães a. Ó, eu vou ajudar você, mãe, que não quer. Olha só, a oferta irresistível, galera, é um pouquinho disso aqui que eu vou trazer agora ao vivo, mais ou menos, sem os dados corretos, mas criando um pouquinho. Você sabia que, no Brasil, uma em cada três crianças sofrem de diabetes, principalmente pelos primeiros meses e anos de alimentação, à base de muito açúcar? Aí você vai trazer dados, porque com certeza tem um dado nessa pegada. Uhum. Então, imagino que... E você sabia que qual é a maior causa de morte, uma das maiores causas de morte no mundo é diabetes. Então você já mexe com, com medo da coisa mais preciosa na vida de um de uma mãe, que é a saúde é. do filho. Então você já conecta forte ali pelo pelo medo, né? Pela pela dor. E aí você vai criando uma narrativa para falar, ó, se você e hoje eu, eu tinha esse mesmo medo, eu entendo né? o que você está sentindo aí, mãe. Então a, é, os meus filhos eu consegui depois de ter estudado, feito um monte de coisa e tal, que até os quatro anos de idade eles não né, ingerissem um grama de açúcar. E por isso eles estão, dessa forma, um monte de coisa positiva, que acredito que seus filhos tenham uhum. Então, se você quiser né, um plano simples para você conseguir implementar isso na vida dos seus filhos, eles terem... Me manda uma mensagem aqui no no direct ou no WhatsApp. Então, é uma simples construção em envelopagem, né? e depois você vai conseguir auxiliar essas mães com essa dieta. Estou dando exemplo de uma coisa, né? mas você pode nichar dentro da cozinha, da culinária, um milhão de coisas, receitas para alérgicos, receitas veganas, práticas do dia a dia, é, receitas... É, para quem... É, enfim, aí não é muito minha área cozinha, então eu tenho certa limitação ali para descrever a variedade. Mas, assim, é infinito. E aí basta você entender que causa você quer ajudar a combater, a minimizar, né? porque é, existem, a alimentação ela está na base, é um dos grandes pilares da saúde do ser humano. Né? Então você conseguir melhorar a vida de alguém através da alimentação é algo para é uma mudança, é uma transformação para a vida que você pode causar. Então, a coisa fica muito maior do que apenas vender receita, vender e-book. Não, você pode ajudar na reeduca reeducação alimentar de uma família. Isso pode mudar a vida dos filhos, dos pais e de todos os envolvidos. Então, é muito linda essa, essa jornada mas o seu desafio é entender qual foco você quer dar né? Dessa, do estilo de cozinha. Eu vi algumas coisas passando aqui de bio, é, nutrição biomédica, algumas coisas assim, a biomedicina nutricional. Então, tem um monte de coisa que você pode explorar, muitas tendências, cozinha funcional, é, cozinha minimalista... É, vegano e sem dor, dá para você criar um monte de coisa aí, né, bem interessante, para você trazer um olhar único, diferenciado, pegar a sua paixão, e você pode começar, se quiser, vendendo o prato mesmo, né, pra, mas aí você vai ter a limitação é, da, da, né, da região, e vai ter um componente a mais, que é a logística, que é uma coisa que... que é um business, né? super funciona e olha aí, muita gente né, tendo sucesso, mas é muito mais complexo, nem se compara a você ajudar outras pessoas com informação e transformação, é que você pode fazer a qualquer horário, de qualquer lugar, e você pode ajudar pessoas de outro lado do mundo. Né? Então, é, eu acredito que seja mais interessante você começar né, pela internet e depois de você ter coisas sólidas, você pode fazer uma coisa única só para os felizardos que estão aí perto de você, que são experiências gastronômicas. E aí você uhum. pode ter, que nem eu lembro é, quando eu fui com a Thais, a minha mulher, para Fernando de Noronha, tinha um restaurante lá que era Casa da Ana. Não sei se alguém já foi para Noronha, tal, mas é muito conhecido esse restaurante porque ela faz refeições na casa dela para pouquíssimas pessoas e você tem que reservar com seis meses de antecedência. Então, você pode restringir a questão do acesso à sua arte culinária para os poucos que estão aí próximo e você botar um preço muito maior do que a informação e a transformação que você vai trazer através de info como mentorias individuais, uhum. mentorias em grupo, você poderia ensinar né, essa técnica, essa receita para várias pessoas, né, ao mesmo tempo ali no zoom, né, combinar isso com comunidade também, trocas né, no whatsapp, no telegram, então dá para você fazer muita coisa legal, né? E aí é, é um passinho de cada vez, começa num a um, como você já fez com a sua amiga, uhum. né? E aí você faz isso dentro de, de um universo agora mais específico. né? Porque você já ajudou alguém com carne assada, ajudou outro com, com é, receita de leite vegano, sem açúcar, já ajudou... Então você já deve ter ajudado com um monte de coisa. Agora é importante ver qual é o estilo ou a frente que você realmente quer se posicionar. Porque aí fica muito mais fácil de você ser assertiva. Aí você... Conseguir Entendi. ser bem é, laser, né, sharp, é muito específico. Quanto mais específico, uhum. mais fácil você conectar com as dores, com, com os desejos e assim por diante.